O recenseamento de moradores da capital guineense em zonas do interior do país está a motivar o descontentamento dos residentes nestes locais, temendo que a representatividade política não corresponda à vontade das populações. A Lusa percorreu as localidades de Quinhamel, Bissa, Petés e Tor para acompanhar o recenseamento eleitoral que arrancou na Guiné-Bissau no dia 10 de dezembro. Jovens da tabanca, ou seja, aldeia de Petés, na região de Biombo, nordeste da Guiné-Bissau, criticaram esta prática que tem sido denunciada por partidos políticos. Bom, na tabanca ainda, eu que a chegando ali. Enquanto que a gente ainda, eu que ainda. Mas só que como eu, lá, arriba, lá, eu não lá, lá que a chegando lá, a gente veio a ainda. se eu partirei, como é que a gente fez assim. Não criticou como aqui, gente, que é que a gente fez a presença aqui. Eu falei para qualquer cidadão nacional. Mas, em algum momento, eu vou ficar aqui. Eu Eu não Eu Eldo Té é o representante do Partido da Renovação Social, o partido maioritário na zona, e promete vigiar o processo em todas as localidades por onde são afixadas as mesas móveis do recenseamento. Diter Gomes Indi, natural de Petês, mas estudante numa escola em Caxel, está na aldeia para passar a quadra festiva e aproveitou para se recensear. E para, para os meus colegas, também para os jovens, que me estiver falar, bom, e para tentar demonstrar-lhe como aos um dia, meses esteja perto de nós, para não ser massa, não ser residenciado, assim para não ter acesso num momento que nós temos um dia de votar. Para o povo que é com incêndio para amanhã. Para ficar atrás, o gabin tem acesso à votação, amanhã bem, vai reclamar, amanhã não, o ministro votar, não tem uma maneira para qualquer coisa que a gente sente. Fala sim, é verdade. Não é ali na tabanca, não é que, não de, mas um companheiro na rede social, na internet, um a próprio, na verdade, onde aquele jovem está tirado de Bissau, para vir um pouco, está dado cinco mil, um dinheirinho que acaba alinado só para vir bi, em volta. Então, esse não é o nome do que é. O povo pode na compu, mas também é bom na dana, não custa de origem, de raiz. Deixa eu ir de reter, se é bom dele, por essencial ele é bom votar dele. Em vez de um outro lado, ela tem pirna, no lugar que ir na perna lugar naquele ele e um coisa muito fio na nossa sociedade, um dia. Celestina Indi e Quinta Co. são duas mulheres da tabanca de peters com opiniões diferentes sobre a importância do recenseamento eleitoral que decorre no país visando as legislativas de 4 de junho de 2023. Ambas domésticas e produtoras de hortaliças, Celestina justifica a pouca afluência das mulheres na mesa do recenseamento e Quinta não tem nenhuma dúvida de que não vai inscrever-se nos cadernos eleitorais. Celestina Indy até compreende as lamentações de Quintacó, sobretudo quanto às dificuldades das crianças da Tabanca de Petés, que são obrigadas a andar a pé até Pandim, comunidade vizinha, para terem aulas, mas já não concorda que as mulheres tenham de deixar de se inscrever nos cadernos eleitorais. A agora não tem É que eu trabalho para amanhã para ir à horta, para barrigar, para começar a vir. Acá tem tempo para vir para amanhecer para ver que trabalho, o que está a comer, o que está a fazer tudo. O tempo que ainda, é rega tudo e acaba, é consabi outro tem que cunha viandas para meninos, é consabi e tem que vai ainda, é rega tudo e acaba, é consabi outro tem que cunha viandas para meninos, é consabi Que agora comecei a minha Que comecei para a minha Eu falei para não bem a rencensação, porque o rencensamento, e na abalindo tudo, porque não abalindo para o e não não não não não cansa, não minhjaí mar cansa não na o homem não A boca não atarbaia, para consabir, homem pensinte come. ano que empresa devo. É tática é fora, é na figura ano, arroz, come. Logo que a fora não não vou votar, como a mim, não vou votar mim, não vou votar a não vou não o que não votar não não votar não a não votar votar é obrigatório se anda um referencial num voto naquele argen, eu compo, outro na bem mais na voo, na voto a maneir, mas ora que o apoio o voto engano é o voto tudo acabar é cada dia bem Alguns partidos consideram que o movimento forçado de cidadãos e eleitores constitui um prenúncio de fraude eleitoral. Apesar das críticas dos partidos, o diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral diz que nada estipula na lei que cidadãos não possam recenciar se onde bem entenderem.